Olá, boa noite a todos e todas. Vamos começar aqui mais uma roda de conversa do CCV, Hoje, com um, um convidado que daqui a pouco vou anunciar. Antes, vou passar alguns informes. Já peço desde já para todo mundo que entrar na transmissão, todos aqueles que estiverem nos acompanhando aqui ao vivo, através da fanpage do CCV e através do site Socializando Saberes, uma parceria nossa do CCV. Todos que estiverem nos acompanhando, nos deem um feedback, por favor, sobre o som, sobre o vídeo, qualquer necessidade aí, qualquer falha técnica, nos avisem. A gente pede também para que vocês compartilhem essa live, para que ela chegue no maior número de pessoas possível. É, essa live, ela fica depois disponível na nossa fanpage do CCV, Centro Cultural Esperança Vermelha, ela vai também para o nosso canal no YouTube, do Centro Cultural Esperança Vermelha, além de estar sendo transmitida ao vivo, pelo Socializando Saberes, conforme eu já falei, tá? Alguns informes, bem rapidamente. É, primeiro, eu queria dizer que amanhã começa o curso é, sobre a Palestina, o um curso que é coordenado pela Anselma, Olhares sobre a Palestina, fizemos uma roda na semana passada, se alguém quiser, tá aí na nossa fanpage, e informa informações podem ser obtidas no nosso site, que eu vou colocar o um endereço aqui na tela, www.ccv.org.br Lá já tem informações sobre o curso sobre História dos Estados Unidos e tem informações sobre o curso de sobre literatura relacionado à Palestina, que a Anselma vai coordenar. Fica aí a dica para quem tiver interesse lá. Tem os horários, as datas de, é, de aulas, está tudo lá. Só entrar lá e se informar, ok? Vou colocar também aqui o endereço do Socializando Saberes, para quem prefere, quem não gosta de assistir no YouTube, no, no Facebook, ou não tem perfil no, no Facebook, Socializando Saberes é uma opção para todos e todas, tá? O CCV, Centro Cultural Esperança Vermelha, como todo mundo já sabe, a gente sempre pede doação, porque a gente vive da contribuição militante, né? Então, aí o nosso Pix na sua tela... 27,430,956, mil ao contrário, traço 80, esse é o nosso CNPJ, e é o número do nosso PIX se você quiser fazer uma contribuição em qualquer valor, ok? Também é possível fazer DOC ou TED, se vocês tiverem interesse e preferirem fazer DOC ou TED, fica a dica que vocês olhem na, na caixa de comentários, daqui a pouco a Paulinha vai deixar para vocês aí um comentário o um, um número da nossa conta, para quem prefere Doc ou TED, tá? O PIX, que é bem, bem fácil, bem objetivo para fazer, já está aí na tela, 27 430 956 0001-80, ok? O uh, que mais? Vou falar também sobre o livro, senão o Leandro me puxa a orelha, o livro Educação e Revolução a Pedagogia Socialista Soviética, Disponível por R$ reais mais o custo do frete. Se você tiver interesse, também entra lá no nosso site, que eu já passei o endereço, vou pôr na tela de novo, ccv.org.br. O livro custa 45 reais mais frete. Dá para entrar e comprar por lá. Tem opções de, de as formas de pagamento. É só entrar lá para consultar se você tiver interesse. Tá bom? Uh... Bom, por enquanto é isso. Temos uma aventura gastronômica sendo preparada já, sendo gestada. Em breve a gente dá um informe por aqui. Todas as semanas, terças-feiras, 19 horas, a gente faz esse bate-papo aqui. A nossa roda de conversa do CCV, o Centro Cultural Esperança Vermelha, tá? É... Então é isso. Nós vamos... Queria dizer mais uma vez, pessoal que está acompanhando aí, Murilo, Wanda, todo mundo que está comentando, é... queria agradecer pela audiência, Queria pedir para vocês que vocês compartilhem essa live em outros grupos, no perfil de vocês, para que ela chegue ao maior número de pessoas possível. Estou vendo que a audiência está aumentando, tem gente entrando aí. Então, a gente agradece. E quem quiser deixar alguma pergunta, algum questionamento durante a nossa conversa, escreva aí que a gente vai fazer um bloco. É, o meu convidado vai fazer uma fala inicial, depois um bloco de leitura de, de perguntas, comentários, críticas, sugestões, e depois a gente volta para a fala final. Nossa roda é dividida em dois blocos, tá? Se tudo der certo, dois blocos aí, em torno de 20 minutos cada um, com perguntas e comentários intercalados no meio, ok? Então, é isso por enquanto. É... Vamos anunciar, então, o nosso tema de hoje. O tema é as eleições no estado de São Paulo, e tema que está relacionado com um monte de outras coisas também, né? Muito amplo, e, mas é algo que a gente ainda não se debruçou, pelo menos esse ano ainda não tratamos aqui na roda. O nosso convidado é o Walter Pomar, que é professor da Universidade Federal do ABC e é também membro do Diretório Nacional do Partido dos Trabalhadores. Walter, que é, já há algum tempo, há, acho que até pelo menos um ano aí de desde a última vez que a gente teve com o Walter fazendo uma roda aqui, né? Então, então, estamos felizes pelo retorno do Walter à roda de conversa do CCV. Então é isso, Walter, como é que você está aí? Tudo certo? Acho que tudo certo, você que me diga. Estou te ouvindo bem aqui. Maravilha. Então vamos lá. A gente... Você tem aí em torno de 20 minutos para fazer uma fala inicial, depois eu faço leitura de... De questões, estou vendo que o pessoal já está comentando aqui, a Wanda, o Murilo, o pessoal dando boa noite. E na sequência eu devolvo a palavra para você fazer uma fala inicial. Desde já, antes do Walter começar, eu já queria justificar, hoje tem uma série de atividades, reuniões, que vão acontecer uh, e que estão começando agora à noite. Então, a gente, nós fizemos uma pequena alteração no horário da nossa roda, para conseguir garantir a participação do Walter Pomar, que tem uma agenda bastante concorrida, mas também que não prejudicasse a nossa participação nas outras atividades da noite de hoje. Hoje, por exemplo, o Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores, aqui na cidade de Campinas, vai tomar uma decisão importante sobre o tema das federações. Né? Então, já aproveitando a ocasião que o Walter está por aqui, a gente pede que depois... Que a gente tratar do nosso tema de hoje, que são as eleições do Estado de São Paulo, que ele possa também fazer alguma consideração aí sobre esse posicionamento do Partido dos Trabalhadores de Campinas, uma vez que a direção nacional encaminhou de ouvir os diretórios municipais e estaduais, pelo menos é o que foi encaminhado, para subsidiar a decisão nacional, ok? Neide Germano também está por aqui. Boa noite, Neide, seja bem-vinda. E enquanto o Walter faz a fala inicial dele, quem quiser deixar um comentário, fique à vontade, porque a gente vai fazer um bloco de leitura. Estou vendo que a audiência já está boa aqui. Vania Landa de Carvalho, boa noite também. Walter, vamos começar? Vamos lá. Vamos lá, bom, então. Fique à vontade aí. Boa noite. Bom, Adriano, boa noite de novo para você. Obrigado pelo convite para falar aqui na roda de conversa. Boa noite para quem está acompanhando online. Cumprimento também a quem vier assistir mais tarde, né? o Adriano pediu que eu falasse sobre as eleições de 2022 no Estado de São Paulo. E aí eu fui fazer uma espécie de dever de casa. Eu fui ver o que aconteceu desde 1982, quando a gente passou a ter eleições diretas para governador, até agora, né? até a eleição de 2018, e também fui atrás das pesquisas sobre 2022. Então, eu vou compartilhar com vocês o que eu encontrei nessa pesquisa rápida, porque tem coisas interessantes. Né? A gente tem 40 anos, né? desde 82 até 2022. Nesses 40 anos, teve 11 eleições para o governador. 82, 86, 90, 94, 98, 2002, 2006, 2010, 2014, 2018, 2022. Na verdade, que são 10 eleições. Né? As do... As duas primeiras eleições eram resolvidas no primeiro turno, porque não tinha dois turnos ainda. Em 82 e 86 ainda não havia figura dos dois turnos. Né? Então, ganhava quem ganhava. É como nas eleições para prefeito em 88, não precisava ter maioria absoluta. Né? Nas demais eleições, ou seja, a partir de 1990, passou a existir o segundo turno. Mas das nove eleições, acredito, com a possibilidade de segundo turno, teve segundo turno em só parte delas. Eu vou falar mais adiante disso. Em 82, quem ganhou foi o Montoro, do PMDB. Ele ficou com 49% dos votos. Em segundo lugar, o candidato do PDS. Em terceiro lugar, o Jânio Quadros, do PTB. E ficou o Lula, em quarto lugar, com 10,77%. A primeira eleição de que o PT participa, a primeira eleição que o Lula participa, Eleição para governador do Estado de São Paulo, o Lula ficou com 10,77% dos votos. E a vitória foi do PMDB com o Franco Montoro. Depois teve a eleição de 86. Foi o Quercia o vitorioso, com 41% dos votos. Em segundo lugar, o Hermínio de Moraes, da Votorantim, que estava no PTB, vejam só, o Hermínio no PTB. O Maluf ficou em terceiro lugar, com 20%. E o Suplicy em quarto lugar, com 11,03% dos votos. Ou seja, o PT de novo né? nessa posição, com uma, um percentual de quarto lugar né? e com um percentual muito parecido, né? 10,77%, 11,03%, praticamente nenhuma alteração. Em 1990, teve eleição e passou a ter dois turnos. No primeiro turno, Paulo Maluf teve 44% dos votos, em segundo lugar estava o Fleury do PMDB com 28%, Covas em terceiro com 15% e o Plínio de Arruda Sampaio, candidato a governador do PT, com 12,12%. ,12%. De novo, o PT em quarto lugar. E vejam que 10,77, 11,03, 12,12, um crescimento muito pequeno, né? No segundo turno, a disputa foi entre Fleury e Maluf. O Fleury ganhou por 51,77% e o Maluf teve 48% dos votos. A novidade nessa eleição de 1990 foi a vitória do Suplicy para o Senado. O Suplicy teve 35% dos votos e disputou com peso pesado. Por exemplo, o Montoro foi candidato e só teve 8,9%. Então, apesar de ficar em quarto lugar na eleição para governador de 1990, né, o Suplicy foi muito bem votado. Né? Bom, veio então... Aqui é importante dizer né, que o PMDB ele continuou hegemonizando a disputa para governador. Né? Ele ganha em 82, ganha em 86 com o Quércia, ganha em 90 com o Fleuri e o PT se mantém para governador em quarto lugar, mas desponta para o Senado em primeiro lugar, com suplício em 1990. Aí veio a eleição de 94. Em 94, no primeiro turno, o Covas teve 47% dos votos. Aí o PSDB ocupa o lugar que era do antigo PMDB. Quem é que estava na vice do Covas? O Alckmin, famoso Alckmin. Em segundo lugar, o Rossi, do PDT, com 22%. Em terceiro lugar, o Dirceu, José Dirceu, do PT, com 14,86% e o PMDB cai para a quarta colocação, com 11,29%. Aqui já começa uma operação interessante, né? O PT começa a crescer com mais substância, sai do quarto para o terceiro lugar, e o PSDB ocupa o lugar que era do PMDB. O Covas ganha no segundo turno, com 56% dos votos contra 43% do Rossi. Né? Então, Firmando isso, em 94, dois fenômenos. O PSDB passa a ser o partido hegemônico dos setores conservadores e o PT subindo. Né? Eleição de 98. Em 98, no primeiro turno, o Maluf teve 32%. O Covas com o Alckmin de novo teve 23%. A Marta teve um pouquinho menos. E o Rossi teve 17% e o Quest de novo com 4,30%. É muito impressionante essa eleição de 98%, porque, primeiro, confirma o PMDB lá no final. Né? Segundo lugar, o Covas, que tinha ganho na eleição anterior, na eleição de 94, o Covas tinha tido no primeiro turno 47%, ele e o Alckmin. No primeiro turno de 98, o Covas desaba para 23%. 23%. No primeiro turno, desaba de 47% para 23%. E só vai para o segundo turno porque eles fazem uma manobra para tirar a marca do segundo turno, já vou falar disso. O detalhe é que nesse mesmo ano de 98, o Fernando Henrique estava sendo reeleito presidente no primeiro turno. Ou seja, o Fernando Henrique se reelege no primeiro turno e o Covas desaba, tem metade dos votos da eleição passada, apesar de já ser governador, apesar de também estar disputando a reeleição. Né? Muito bem. Tem vários motivos para essa queda do Covas, e o principal desses motivos, eu acho, é a traição de todos os compromissos que ele havia firmado em 94 para receber o voto do PT e dos setores democráticos. A Marta Suplicy ficou colada no Covas nessa eleição, estava em terceiro lugar, mas colada, e só não foi para o segundo turno, no lugar do Covas, para disputar com o Maluf em 98 porque teve uma campanha pelo voto útil. E aí eu vou ler para vocês uma matéria da imprensa. Atenção, estou lendo matéria da imprensa. O apoio oficial do PT a Mário Covas no segundo turno da eleição paulista de 1998 ficou quase impossível, depois que lideranças expressivas do partido como Marta Suplicy e José Dirceu, atacaram duramente o Tucano. Marta, que terminou o primeiro turno de 98 em terceiro lugar, atrás de Covas e Maluf, disse que são remotíssimas as chances dela participar do palanque Tucano. Sinto-me frustrada, fraudada nessa eleição. Fraudada, disse a petista, referindo-se à pregação de voto útil feito pelo Tucano no final da campanha, a partir de pesquisas manipuladas. A palavra fraude é a senha do petismo para justificar o não a Covas na luta contra Maluf. A pesquisa divulgada pelo Datafolha, no dia 30 de setembro, já apontava Marta como possível participante no segundo turno. Abre aspas. É a Marta Suplicy falando, hein? Maluf é nefasto, mas isso não significa apoiar outra candidatura. Falta de ética em política é uma coisa muito séria também, disse Marta. Marta enumerou argumentos que justificariam que o PT não apoie Covas. Abre aspas. Para receber nosso apoio em 1994, Covas assinou um documento em que se comprometia a não privatizar as energéticas, se comprometia a defender o Banespa, se comprometia a aumentar o investimento em saúde e educação. Ele não cumpriu nada. Quem fala é a Marta, hein? Covas não cumpriu nada. Ainda, segundo Marta, Covas se recusou a receber em audiência a bancada do PT na Assembleia. Aí vem uma citação da Marta. É muito engraçado o Covas pedir nosso apoio. Em 1996, Covas não apoiou a Luiz Erundina contra o Celso Pita. Quer dizer que agora é importante a frente anti-Maluf? Mas antes não era? Ironizou Marta. Marta também destacou o fato de que, em 92, Covas só declarou apoio a Eduardo Suplicy na disputa pela prefeitura contra Paulo Maluf dois dias antes da eleição, depois que havia acabado o horário eleitoral. E Dirceu, José Dirceu, presidente nacional do PT, endossou as palavras de Marta e deu um tom nacional à questão. Abre aspas, Dirceu falando, Covas vai apoiar o ajuste fiscal de Fernando Henrique e não dá para separar isso do segundo turno. Dirceu condenou até a tese de vetar o voto em Maluf e liberar quem quiser apoiar Covas. Isso seria apoio a Covas. E por aí segue a matéria, lembrando que... O governador, em exercício nesse momento, chamava Geraldo Alckmin, e que ele estava se movimentando para conseguir o apoio dos petistas. Muito bem. Em 1998, o Covas ganha do Maluf no segundo turno por 55 a 45. O Suplicy, por sua vez, é reeleito senador com 43,3% dos votos. Vamos lembrar, em 1990, o Suplicy tinha sido eleito pela primeira vez com 35% dos votos em 1998, oito anos depois, saiu de 35 para 43%. Bom, aí vem a eleição de 2002. No primeiro turno, Alckmin, que vamos lembrar, o Covas morre no mandato e o Alckmin, que era vice-governador desde o início, lá em 95 ele já tinha sido eleito vice-governador, é de novo eleito com o Covas em 98, assume quando o Covas falece e disputa a reeleição porque era governador em exercício no lugar é, do titular que havia falecido. Né? Ele disputa em 2002 e obtém no primeiro turno 38% dos votos. Disputa com ele em 2002, José Genuíno, com 32%. E o Maluf, em terceiro lugar, com 21%. Notem que essa situação já devia ter acontecido na eleição anterior de 98 A Marta tinha tudo para ir ao segundo turno e não foi por um fio. E em 2002 o genuíno vai para o segundo turno. Então aí fica claro o PSDB de um lado, o PT de outro lado. No segundo turno Alckmin tem 58% e genuíno tem 41%. E nessa eleição se elegem dois senadores: o Tuma pela direita e o Aloísio Mercadante pela esquerda com 29% dos votos. Portanto em 98 e entre 98 e 2002 o PT virou a segunda força no estado de São Paulo. PSDB ocupando o lugar que era do PMDB e o PT na oposição. Em 2006, entretanto, não tem segundo turno para governador. Quem ganha a eleição de 2006 é o Serra, que faz uma aliança ampla, frente ampla, né, com PFL, com PP e vence com 57,93% dos votos. O Aloysio fica em Aloísio Mercadante, que é o candidato do PT em 2006 fica com 31% dos votos, e o é de novo, lá atrás, com 4,57%. Ou seja, o PMDB está fora das disputas majoritárias para governador do Estado de São Paulo. Quem expressa o conservadorismo é o PSDB. E o PT no segundo lugar, dessa vez não conseguindo ir para o segundo turno. O Suplicy, em 2006, se reelege. Pela terceira vez, tem 48% dos votos. Ele tinha tido 35%, tá certo? E cresceu nas eleições seguintes, agora já está com 48%. Em 2010, na eleição seguinte, também não tem segundo turno para governador. O Alckmin novamente é candidato a governador pelo PSDB. O Serra, vocês devem lembrar, em 2010, ele disputa a presidência. E contra o Alckmin. O PT lança o Aloísio Mercadante. O Alckmin ganha por um pouquinho. Ele tem 50,63%. Por pouco não teve segundo turno. E o Aloísio tem 35% dos votos. Se vocês lembrarem, lá atrás, né? 10%, 12%, 15%, 22%, 32%, 35%. O PT foi escalando, né? E para Senado, na eleição de 2010, o Aloysio Nunes se elege pelo PSDB e a Marta Suplicy pelo PT. E a Marta também se elege por pouco, porque o Netinho do PCdoB, que era candidato pela mesma, eram duas vagas, né o, a Marta tem 22,61 e o Netinho tem 21,13, por pouco. O segundo voto não elege o Netinho no lugar da Marta. Em 2014, na eleição seguinte, não tem segundo turno para governador também. No primeiro turno ganha Alckmin com Márcio França, com 57,31%. Ele sobe de 50% em 2010 para 57% em 2014. A novidade é que no segundo lugar, a gente não tem mais o PT. Em 2014, o PT perde o segundo lugar e cresce. Vai surgir a candidatura do SCAF, que em 2010 tinha sido pelo PSB, tá certo? Em 2014, apoia o Alckmin. Ele é candidato pelo PMDB nessa eleição. Tem 21,53%. E você tem em 2014 a candidatura do Padilha, que fica lá atrás, tem 18%. O PT de Zaba, né? O PT tinha tido 35% na eleição anterior, com o Aloísio. E quando vem o Padilha ser candidato, ele desaba para 18%, perde metade do eleitorado. E o Suplicy também desaba de 47% para 32% dos votos. Quer dizer, é ele que em 1990 tinha tido 35% dos votos e tinha sido eleito, em 2014 ele tem 32% dos votos e é derrotado pelo Serra, que tem 58%. E, finalmente, em 2018, a eleição, no primeiro turno, joga o Dória, tendo como vice o Rodrigo Garcia, com 31,77%, e, do outro lado, Márcio França, com 21,53%, o Scafi com 21%, e o Marinho, com 12%. que eram os números do Lula e do Plínio em 82 e 86. Ou seja, o PT sai do Aloysio, com 35%, cai para 18% com Padilha e cai para 12% com Marinho entre 2010, 2014 e 2018. E no Senado, o Suplicy cai para 13%. E entram dois senadores, Major Olímpio e Mara Gabrilli. Ou seja, resumo da ópera, olhando todas essas eleições. Primeiro, nunca, desde 82, a esquerda governou o Estado de São Paulo. Segundo, São Paulo, desde 82, foi governada pelo PMDB e pelo PSDB. Teve três gestões do PMDB, Montoro, Coerce e Fleury. E teve, se eu não fiz a conta errada, sete gestões do PSDB. Covas, Covas de novo, Alckmin, Serra, Alckmin de novo, Alckmin de novo e Dória. Pelo que eu falei, já fica claro que PSDB em São Paulo é Alckmin. Três mandatos inteiros e um meio mandato. O meio mandato é aquele em que ele assume no lugar do Covas. E tem três em que ele foi eleito. Então, quando a gente fala que um apoio do Alckmin, uma coligação em que o Alckmin faça parte, é com o PSDB, não importa em que partido ele esteja. O símbolo, o gestor tucano que mais tempo governou o Estado de São Paulo foi o Alckmin. Não foi o Serra, que teve um mandato, não foi o Dória, tá certo? não foi o Covas, que teve dois ou um e meio, se vocês quiserem. PSDB em São Paulo é Alckmin. Das eleições vencidas por Tucano, das sete eleições que eles venceram, três eles venceram no primeiro turno. E olhem que curioso. Eles venceram no primeiro turno em 2006, em 2010 e em 2014. Três eleições em que o governo federal estava ocupado pelos petistas. Isso daí significa o quê? A classe dominante, sabendo da dificuldade de ganhar a eleição presidencial, firmou barreira em São Paulo. São Paulo, que era o segundo orçamento da União, não podia cair na mão do PT, porque isso desequilibraria tudo. Das sete eleições vencidas pelos tucanos, o PT ficou três vezes em terceiro lugar com o Dirceu, com a Marta e com Padilha. Sendo que, na verdade, a Marta ficou em terceiro lugar porque houve, como eu falei, uma campanha fraudulenta, e foi por muito pouco. Três vezes o PT ficou em segundo lugar, com o Genuíno, com o Mercadante, e uma vez ficou em quarto lugar com o Marinho. Né? A rigor, é como se a gente falasse que a gente ficou duas vezes em terceiro lugar, quatro vezes em terceiro e uma vez em quarto. Foi o pior desempenho nosso com o atual presidente estadual do PT, o companheiro Marinho. Nosso auge foi em 2010, que a gente teve 35% dos votos, né? mas depois, como eu falei, em 2014 a gente caiu para 18%, e em 2018 a gente caiu para 12%. É bom lembrar disso, porque o nosso ponto de partida é complicado. A gente pensa em 2022, tem gente que já está contando com a vitória no Estado de São Paulo, vamos lembrar desse histórico, a gente vem de um plano inclinado. Né? Eu não estou considerando aqui, nessa, nesse resumo que eu estou fazendo, algumas variáveis municipais e nacionais que deveriam ser levadas em conta. Estou tratando como se São Paulo fosse tá certo, um país. Né? Bom, saiu agora há pouco uma pesquisa sobre as eleições de 2022. Eu queria falar disso para encerrar. Né? Em 2022, foi feita uma pesquisa mais recente que eu li, talvez tenha outra, uma pesquisa do IPESP. Pesquisou mil pessoas por telefone. A pesquisa foi feita entre 14 e 16 de fevereiro de 2022, portanto, há uma semana atrás. A margem de erro é grande, é de 3,2%. Além do mais, pesquisa telefônica tem um viés complicado. Né? Ele Mede menos os setores populares, mede mais os setores que estão um pouco melhor. Nessa pesquisa, eu vou começar a falar do espontâneo, porque nas redes petistas circulam os resultados que são induzidos. Né? Então, eu vou falar do espontâneo. O espontâneo é terrível. O Haddad lidera com 6% o Tarcísio, que é o candidato bolsonarista, tem 5%, o Dória aparece na, na, na espontânea com 4%, o Márcio França aparece com 4%, o Boulos aparece com 3%, o Alckmin com 2% e o Rodrigo Garcia com 1%. Branco, Nulo e Nenhum, 13%. E 64% das pessoas indecisas e não responderam. Então, pessoal, começo por aí para dizer que essas pesquisas de opinião que estão circulando agora têm uma validade, mas é uma validade muito relativa. 64% das pessoas está indecisa, não respondeu, 13% não escolheu nenhum, preferiu branco, nulo ou exclusivamente, está certo? E o candidato mais votado, 6%. E os outros todos embolados, numa margem de pesquisa, numa pesquisa cuja margem de erro é 3,2%. Então, é um embolamento geral. Essa é a verdade. Bom, aí tem uma série de cenários. A pesquisa construiu quatro cenários. É impossível, eu não, eu não, eu não conseguiria aqui reduzir esses quatro cenários e falar dos quatro. Eu vou falar que quando faz a pergunta. Né, já estimulada, quer dizer, mostrando para o eleitor as alternativas, né, falando as alternativas para o eleitor, o Haddad, nos quatro cenários, obtém de 20% a 38%. Ele lidera os quatro cenários. Esses números são compatíveis com os resultados eleitorais que o PT obteve em São Paulo entre 1998 e 2014. Né? São compatíveis também com a votação do Lula, que na pesquisa IPESP chega a ter 33%, 34%. Então, se a gente considera a margem de erro, o, a margem que o Haddad tem nos quatro cenários que a pesquisa entrevista, que vai de 20% a 38%, são compatíveis com o histórico do PT. A gente está voltando a uma votação que a gente já teve no Estado de São Paulo. E por que, que isso é importante? Porque tem gente que fica falando que isso é produto de um suposto movimento de aproximação com setores do PSDB, não precisa de nada disso para ter esse resultado. Quer dizer, as pessoas estão com um problema de baixa estima, porque acham que esse resultado não tem base na nossa história, tem sim. Haddad, como eu falei, lidera em todos os cenários, exceto um em que ele empata com o Alckmin. Ele lidera em três cenários e num quarto cenário ele empata com o Alckmin com 20%. Alckmin com 20%, Haddad com 20%. Ou seja, se o Alckmin fosse candidato, ele teria 20% e o Márcio França, nesse mesmo cenário, teria 12%. Ou seja, a aliança PSDB-PSB, neste cenário, supera a candidatura do Haddad. Só que se você fizer a conta de juntar Haddad com 20% e Boulos com 10%, Alckmin com 20% e Márcio França com 12%, nós temos empate técnico. Ou seja, existe uma força de esquerda, de esquerda, capaz de levar seu candidato para o segundo turno na eleição em São Paulo. Nós não precisamos, eleitoralmente falando, fazer uma aliança com a direita ou com um pedaço dela. É possível levar a nossa candidatura ao segundo turno contando com as forças da esquerda. Agora, o cenário como um todo, nos quatro, cenário, nos quatro cenários estudados pela pesquisa do IPSP, é positivo, como eu falei, mas tem muito fio solto. O Bolos, nos três cenários em que ele aparece dos quatro pesquisados, ele tem 10 pontos. Não é pouca coisa. Brancos nulos, nenhum e indecisos oscila de 25 a 48% nos quatro cenários. Ou seja, mesmo quando você mostra para o pesquisado um leque de alternativas, ainda assim de 25 a 48% dos pesquisados não indica ninguém dos nomes apontados. É muito alto. Portanto, de novo, eu repito, essas pesquisas elas indicam possibilidades, mas está longe do quadro, está estruturado. Um outro aspecto importante, o um outro fio solto, é que o Dória e seu candidato, que é o Rodrigo Garcia, estão muito mal. O Dória tem 0,3% para presidente. E o Rodrigo Garcia, nos quatro cenários, oscila de 3% a 10%. Ou seja, está dentro, atinge o resultado que o Boulos atinge. O cara é vice-governador, tem o apoio da máquina e obtém o resultado nesse momento, nessas pesquisas que o Boulos atinge. Né? Por isso, pessoal, para quem acha que o, se o Alckmin tiver num momento de generosidade, de autocrítica, de reconhecer que passou a vida inteira do lado errado e agora vai apoiar a chegada do PT ao governo, na presidência e no Estado de São Paulo, para quem acredita nisso, é preciso ficar esperto. Porque, primeiro, não tem nada decidido. Esse é um fio solto. Ele não decidiu o que vai fazer. E, em segundo lugar, mesmo que ele resolva num ato de generosidade inesperada não só apoiar a candidatura do Lula, mas como também apoiar a candidatura do Haddad, a mesma pesquisa de que a gente está falando indica o seguinte, quando você diz para o pesquisado Haddad com apoio do Lula e do Alckmin, o resultado aqui o Fernando Haddad chega é 38%. Veja que 38% a gente chega, chegou na nossa história e chega perto disso só com a esquerda. Só que 38% não ganha eleição. Nesse mesmo pesquisa, o Tarcísio, com o apoio do Bozo, do Bolsonaro, chega a 25%. E o Rodrigo Garcia, com apoio do Dória, chega a 10%. E ainda sobram 27% dos votos em disputa. Portanto, mesmo no melhor cenário, a soma de votos obtida no primeiro turno, com apoio do Lula e do Alckmin, leva o Haddad a 38%. Longe de uma vitória no primeiro turno, e com um forte eleitorado de direita do outro lado e com muita gente indecisa. E, para ver o tamanho do problema, é só olhar onde o jogo é mais explícito, que é na disputa presidencial. Nessa mesma pesquisa, o Lula aparece com 34%, o Bolsonaro com 26% e o Moro com 11%. 26% com 11%, 37%. Portanto, existe um eleitorado de direita no estado de São Paulo de pouco menos de 40%, Existe um eleitorado de esquerda no Estado de São Paulo com menos de 40% e existe uma massa de eleitores que vai ser disputada. A questão é saber se vai ser disputada com que discurso. E aí vem o um grande problema político que a gente sempre pergunta aos setores do PT que defendem a aliança com Márcio França, defendem a aliança com, a, com o Alckmin, é o que, que o nosso candidato vai falar na eleição, se ele tiver o apoio de quem governou o Estado de São Paulo nas últimas décadas? Vai se limitar a criticar o Dória? Vai dizer que o Dória não tem nada a ver com o PSDB? Vai elogiar os governos tucanos antes do Dória e dizer que o do Dória que é ruim? Tem um problema na construção do discurso de uma candidatura que, no primeiro turno, quiser vestir ao mesmo tempo a camisa do PT e a camisa do PSDB. Né? Muito bem. Por isso é que, na nossa opinião, com isso encerro, é, o caminho aqui em São Paulo é complicado, não é uma situação fácil, tá certo? Esse, esse entusiasmo, estamos em primeiro, é muito bom que as pesquisas, no momento, estejam indicando Haddad na liderança, mas o cenário, como vocês viram no retrospecto, é muito complicado. E, o, na nossa opinião, o mais seguro é deixar para o segundo turno alianças de segundo turno e se concentrar agora em construir um bloco democrático popular, em torno de um discurso, claro, contra os tucanos, contra os governos tucanos no estado de São Paulo, não apenas contra o Dória. Porque se a gente fizer um discurso só contra o Dória, a impressão que me dá é que, tucano por tucano, eles vão escolher o original. Paro por aqui, Adriano Buana. Muito bom, Walter. Para quem pegou a nossa conversa pela metade, estamos aqui na roda de conversa do CCV, o tema de hoje são as eleições aqui no estado de São Paulo, como é que o Partido dos Trabalhadores vai para essa disputa aqui no estado. Roda de conversa do CCV, todas as terças-feiras, a partir das 19 horas. Eu vou ler aqui algumas perguntas, alguns comentários que deixaram aqui. E, é, enquanto isso, se você quiser fazer alguma pergunta, deixar algum comentário, aproveite, porque vai ser um bloco só, tá? A gente, como eu já avisei, temos alguns compromissos, então a gente vai encerrar um pouquinho mais cedo. Começamos um pouquinho mais cedo, encerraremos um pouquinho mais cedo hoje, tá bom? Então, começando aqui com a Wanda Conte, boa noite, Wanda. A é, Wanda diz que está assistindo, abraços socialistas, muita esperança vermelha. O Murilo Dias de Freitas, companheiro também do Partido dos Trabalhadores de Campinas, boa noite, companheiros e companheiras, boa noite, Murilo. A Neide Germano, que também entrou aqui, deixou um boa noite, camaradas, boa noite, Neide Germano. Neide, que está acompanhando diretamente de Recife, tá? Pernambuco. Companheira Vânia Lando de Carvalho, que está sempre por aqui também. Boa noite, Adriane Walter. Boa noite, Vânia. Seja bem-vinda à nossa roda de conversa. Roberto Farias, que também está deixando aqui um boa noite para a gente. Ronaldo Carlos Lopes. Boa noite, companheiros e companheiras do PT de Campinas. Boa noite, Ronaldo. Vanda Conte está dizendo aqui, ó, é um político historiador. Bom para nós. Valeu, Wanda. Ronaldo Carlos Lopes, também deixou aqui, eu sou 13, sou Lula, PT, e estou assistindo aqui de Itauá, Ceará. Grande companheiro Ronaldo do Ceará, acompanhando a nossa roda. Não é o único, viu? Tem muita gente de vários estados aqui do, do país assistindo. Paul de Clay Silva, boa noite, grandes companheiros. Saudações diretamente de Muribeca, Sergipe. Legal, Valdir Cleibor, boa noite, seja bem-vindo aqui também na nossa roda. Pessoal do pré-núcleo do PT de Barcelona, na Espanha, boa noite, boa noite para vocês também, sejam bem-vindos à nossa roda de conversa do CCV. A Shirley Souza, companheira de trabalho aqui na Prefeitura, companheira da oposição sindical e também militante do PT, boa noite, Shirley, seja bem-vinda o Rubens Marques, que está acompanhando direto de Estância, Sergipe. É, boa noite, Rubens Marques, seja bem-vindo aqui na nossa roda de conversa. O Danilo, Danilo Tarpani é para ver e rever sobre a nossa roda. Obrigado, Danilo, seja bem-vindo. Danilo, que também é aqui, daqui do estado de São Paulo. Neuza de Jesus Duque, dizendo boa noite, boa noite, Neuza. A Ana Ludmila Ferreira, que também deixou aqui um boa noite. O Goga Ramos. Goga Ramos, isso. Goga Ramos, saudações. É o Dourado do Sul, Rio Grande do Sul presente. Lula lá e Edgar Preto aqui. Muito bom. Aqui, no caso, Edegar Preto, que é pré-candidato ao governo do Rio Grande do Sul, e a gente espera que ele se confirme como pré-candidato lá. Pelo que eu tenho acompanhado, os gaúchos, é isso que eles esperam. A Neuza de Jesus Duque dizendo aqui não a aliança com o Alckmin ou qualquer outro golpista. Comentário da Neuza de Jesus Duque. A Neuza também está dizendo não a federação do PT com o PSB. Obrigado, Neuza. O Danilo está dizendo que compartilhou a nossa live em vários grupos. Obrigado, Danilo. A gente pede que todo mundo faça isso para alcançar o maior número possível de pessoas. O Rubens Marques está dizendo aqui, ó, Sergipe dará mais de 70% dos votos ao Lula. Depois dizem que nós aqui no, no que o Nordestino é que não sabe votar, né? Nós aqui no, no Sul é que deixamos a desejar. Rubens Mark está dizendo também que São Paulo é o gargalo do Partido dos Trabalhadores. Tem razão, Rubens. Por isso, essa discussão de hoje aqui é tão importante. Rubens também está dizendo aqui ó, que a Erundina venceu pelo PT com um índice relativamente baixo, não havia segundo turno na época, e isso permitiu a ela que ela se tornasse prefeita de São Paulo. Comentário do Rubens Marques, para o Walter comentar. Ele está dizendo também que o Haddad foi um pouco melhor no primeiro turno, e depois em seguida, Mário Luiz Adão Souza, professor Mário de Campinas, dizendo boa noite aqui, boa noite Mário. A Wanda mandou uma pergunta, ó, essa eleição de São Paulo não está vinculada à eleição nacional? Digo no entusiasmo da militância e no empenho da campanha. Pergunta da Wanda Conte para o Walter Pomar. Em seguida, a Wanda afirma que teria que ser mais radical se não ficam discursos parecidos entre as candidaturas. O Mário Goshi dizendo aqui com Lula, com Haddad e com Zaratini. Boa noite, Mário. E, por fim, Maria... é Má, né? Má, não sei se é de Maria. Má Luísa... não. Má Luzia Fonseca Lula da Silva. Má Luzia Fonseca Lula da Silva. É isso. Saudações socialistas de Maria Luísa Fons, Fonseca da Silva. É isso. É Maria Luzia. Maria Luzia Fonseca Lula da Silva de Aracaju Sergipe. Lula sem Alckmin e sem federação. Obrigado, Maria Luzia, pela sua participação aqui. É, na verdade, não tem muita pergunta, tem mais participação, está todo mundo acompanhando e, e concordando muito com o conteúdo da exposição inicial do Walter, e endossando, né, a maioria dos comentários aqui acabam endossando aquilo que o Walter está explanando aqui. Eu vou aproveitar a ocasião, é, aí, aí uma... uma não estava previsto, não estava no roteiro, né? o combinado inicial da participação do Walter aqui é que ele tratasse desse tema que ele expôs no, no primeiro bloco, que é as eleições do Estado de São Paulo, a participação do PT no próximo processo eleitoral no Estado de São Paulo. Mas como o Walter já está aqui e, e hoje nós temos uma reunião do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores aqui na cidade de Campinas, nós é, é, Sabemos que vai ser votada hoje uma, vai ser votado uma resolução sobre federações, é um tema polêmico aqui no do Partido dos Trabalhadores de Campinas. Então, vou pedir para o Walter que, além de fazer suas considerações sobre o tema eleições nesse bloco final, que possa também tecer algum comentário sobre o posicionamento do PT Campinas, que vai ser tirado agora, daqui a pouquinho, na reunião do Diretório Municipal, que deve estar começando, tá bom? É isso, Walter, vou te passar a palavra para você fazer sua fala inicial. Agora, Lembrando que agora são 19 horas e 21 minutos, tá bom? Fique atento aí ao tempo, sei que você tem um compromisso na sequência. Legal, Walter, Legal. é com você. Tá bem, bom, de novo eu queria cumprimentar aí quem está acompanhando, em especial a Wanda e a Vânia, o pessoal lá do Rio Grande do Sul e de Sergipe, o Dudu de Sergipe, que é pré-candidato a deputado estadual lá pelo PT de Sergipe, fez um comentário aqui sobre o tema da vitória da Erundina no primeiro turno nas eleições para prefeito em 1988. De fato, esse sistema de eleição em dois turnos ele é muito ambíguo, mas, em geral, ele favorece do centro para a direita e prejudica, em geral, a esquerda. Mas isso é em geral, porque vejam que a gente ganhou quatro eleições presidenciais seguidas no segundo turno. Mas qual é o efeito disso? Isso obriga, em geral, a esquerda, salvo raros momentos, a fazer acordos com o centro. Então é um mecanismo de domesticação, nós temos que saber disso, porque se a gente não se dá conta disso, a gente não deposita toda a energia que a gente precisa depositar no fortalecimento da esquerda social, dos movimentos, no fortalecimento dos partidos, no debate de ideias. Se a gente não presta atenção que o mecanismo de segundo turno é para domesticar, é para rebaixar o programa, é para nos forçar a fazer alianças com setores que de bom gosto a gente não faria, a gente entra desguarnecido. Só que tem gente no nosso partido e na esquerda que faz pior, já faz no primeiro turno as alianças de segundo e aí, quando tem segundo turno, porque em geral tem, vai ter que fazer mais alianças e mais concessões ainda. Né? Quando achar aliados, porque tem esse detalhe, quando você antecipa para o primeiro turno alianças de segundo, acontece, acontece de você não ter para onde crescer no segundo turno. Então, eu acho, sob todos os aspectos, os movimentos que estão sendo feitos para antecipar para o primeiro turno possíveis alianças de segundo, um baita equívoco, um tiro no pé sem contar o problema eleitoral. O problema eleitoral, como a Wanda falou, que implica em você reduzir o entusiasmo. Eu, de novo, pergunto o seguinte, o que, que nós vamos dizer na campanha eleitoral para governador em São Paulo, no ano de 2022, se nós estivermos ao nosso lado, na disputa estadual e na disputa nacional, aquele que foi o principal governador tucano, o Geraldo Alckmin? É óbvio que nós não vamos poder falar a verdade da polícia assassina, da política de privatizações, da política de desinvestimento na saúde e na educação, etc., etc., etc. Nós não vamos poder falar. E alguém acha que uma campanha morna, sem poder falar o que deve ser falado, vai galvanizar a militância e vai galvanizar o eleitorado? Eu não acredito. Então, eu acho que a gente pode viver uma situação em São Paulo péssima, nós já vivemos essa situação em eleições anteriores num contexto desfavorável vai ser muito grave se num contexto favorável a gente, por causa de um discurso rebaixado, não conseguir ter potência e, obviamente, isso também tem efeito no governo se ganha né? mas enfim, sobre a relação Estado-Brasil e sobre a Erundina é isso que eu queria falar, sobre Campinas para atender aí o, o, o, o que o Adriano falou veja a cidade de Campinas ela vai ser pre... vai ser muito prejudicada se o PT decidir é, participar de uma federação com o PSB eu não sei se todo mundo que está acompanhando sabe que uma das exigências do PSB é uma coisa chamada candidatura nata e outra das exigências é uma coisa chamada preferência candidatura nata é o seguinte se até a véspera até a véspera da do anúncio da federação, o prefeito da cidade de Campinas resolveu entrar no PSB, a candidatura a prefeito em 2024 vai ser do PSB. Essa é a exigência do PSB. Candidatura nata. E atenção, se o Dário Saad, que é prefeito porque teve o apoio do cidadão que o precedeu, que é do PSB, se o Dário Saad resolver não entrar no PSB, ainda assim... A exigência do PSB nacional é, se tiver federação e nenhum dos partidos estiver governando a cidade no ano da eleição de 2024, terá preferência aquele que estava governando em 2018. Quem era? O PSB. Então, assim, no caso de Campinas, é um desastre, porque nós vamos estar amarrados, obrigados a apoiar nossos inimigos. Nossos inimigos. Nós vamos estar obrigados a apoiar os nossos inimigos, aqueles que só chegaram à prefeitura graças ao golpe de 2016. Porque vamos lembrar, essa turma vem com apoio tucano dentro do PSB, que é uma sublegenda do PSDB aqui em Campinas. 2012 2016 eles se beneficiaram da oposição aos nossos governos e do golpe. E graças a isso eles vão ter preferência. É o crime compensando, é o crime que compensa. E eu estou falando só do ponto de vista eleitoral, quero deixar isso claro para ninguém me acusar de estar tá falando coisas outras. O crime compensa. Se a federação sai aqui em Campinas, o PT vai ser obrigado a apoiar uma candidatura que é nossa inimiga. E apesar disso, essa é a parte grotesca, está é, em debate no Diretório Municipal do PT de Campinas dois documentos. Um documento que fala, não a federação, por todos os motivos, nacionais, estaduais, municipais, motivos de princípio, motivos eleitorais, porque isso comprovadamente reduziria a nossa bancada. E existe um segundo documento, cuja autoria é ampla, geral e restrita. Então eu deixo as pessoas que apoiam esse documento, que venham a público dizer que estão apoiando. Eu mesmo estou curioso para saber se todo mundo que parece que está apoiando, está apoiando esse documento. E esse documento é... Inacreditável. A primeira parte dele diz tudo o que o PT quer. O PT quer fazer oposição, o PT quer ter candidato em 2022, o PT quer ter vínculo com os movimentos sociais, o PT quer defender um programa anti-neoliberal. E aí você fala, pô, legal. Aí, de repente, o documento fala, e por isso tudo a gente acha legal a federação. Aí você diz, gente, mas como pode... E aí vem o pulo do gato. A gente acha legal a federação, se a federação for com um programa anti neoliberal e se a federação preservar o PT. Gente boa, não existe isso. Não existe federação que preserve o PT. Portanto, ou bem a gente agora é contra a federação, ou a gente é a favor da federação realmente existente, que vai prejudicar o PT nacional, o PT estadual, e vai prejudicar brutalmente o PT em Campinas. Não tem terceira via. Não tem terceira via, moçada. Sem falar que esse papo de programa é genial. A federação deveria ter começado discutindo isso. E eu pergunto para vocês, discutiu? Não, porque o PSB não está interessado em programa, ele está interessado nos votos do PT. E só vai ter federação se o PT baixar a cabeça e aceitar as imposições do PSB. E a pergunta é para quê? Nós precisamos disso? O PSB diz que apoia o Lula com ou sem federação. E cá entre nós, o Lula tem força eleitoral para vencer a eleição presidencial com ou sem federação. Para que a gente precisa fazer essa, esse favor ao PSB? É por serviços prestados? Eu vou dizer, eu tenho todas as divergências do mundo possíveis com a política estratégica do PCdoB. Mas pelo menos o PCdoB esteve conosco em 89, até hoje, em todas as eleições presidenciais. Lutou contra o golpe. E o PSB? O PSB apoiou o Aécio em 2014, no segundo turno, e votou no golpe em 2016. Por que, que a gente vai fazer essa gentileza com o PSB? Só se for síndrome de Estocolmo. Síndrome de Estocolmo, eu fico assim muito é, impressionado. Então, eu espero que na reunião da direção municipal do PT Campinas, o nosso partido não cometa esse absurdo lógico que é de dizer que a gente vai oferecer a lua e vamos lutar pelos bons princípios, e com a outra mão dizer que a gente vai defender a federação, sem se dar conta que hoje, a manchete amanhã, se o PT aprova esse documento, não vai ser PT condiciona apoio à federação a uma proposta 100% distinta daquela que o PSB defendeu. Não. A manchete vai ser PT de Campinas apoia a federação. PT de Campinas vai querer ser um puxadinho do Jonas Donizete. É isso? É isso que nós vamos querer fazer com o nosso partido? Já não basta o que já aconteceu no passado? Pelo amor de Deus. Olha, sinceramente, eu fiquei... É torcendo para aquele documento que eu li agora há pouco ser fake news. Mas, infelizmente, parece que não é. E eu espero que o Diretório Municipal do PT se dê conta do ridículo, ridículo, de apro aprovar um documento que, na primeira parte, promete coisas maravilhosas e, na segunda, amarra o partido a uma proposta de federação que é um desastre para o PT, não só em Campinas, mas estadualmente e nacionalmente. Camarada de Bueno, eu preciso virar abóbora. Legal, perfeito, em cima do horário combinado e a gente agradece a todos, essa live fica disponível, quem não conseguiu pegar o começo dá para assistir de novo e a gente deseja aí muita combatividade para esse diretório municipal do PT de Campinas que vai começar agora e para outros diretórios, outros é, estados que estão nos acompanhando também ao vivo, que tenham a mesma combatividade que a gente consiga fazer esse debate à luz do programa que a gente quer implementar, que é um programa de transformação e, e de reversão de tudo aquilo que foi desconstruído pelo golpe, né? Então é isso, agradeço ao professor Walter Pomar, da Universidade Federal do ABC e também dirigente nacional do Partido dos Trabalhadores, sempre um prazer sua participação aqui na roda, a audiência está bombando, Te agradece muito e Terça-feira que vem, 19 horas, estamos por aqui novamente com mais uma roda de conversa do CCV, ok? Obrigado, gente. Boa noite a todos e a todas. Um fora, fora Bolsonaro, fora Alckmin, fora Federação. <risos> abraço. Tchau, um abraço.